Agora, na sequência, tem a Helena. Oi, Helena, boa noite. abre o microfone, Helena. Oi, Helena. Abriu? Agora sim. Boa Oi, noite. boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. boa noite. Boa noite. Então, professor, uh, nessa semana que passou... Está ouvindo? Está ouvindo, pode falar. Nessa semana que passou, no sábado passado, eu programei né, numa estética aqui em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, onde eu moro, né, uma, uma sessão né, do dia todo, que ia ter um evento lá, e eu, eu fui dar a uh, demonstração. Né, e lá eu fiz, assim, média de 11 pessoas durante o dia todo. Tá, Maravilha, de parabéns. Nessa... Nessas mulheres que eu atendi, né, uma já agendou no mesmo dia, já deixou marcado para essa semana. Maravilha. E o, o que eu mais assim, achei bacana, né, tudo isso, é que uma dos clientes, inclusive essa que é a gente, ela está passando por um momento muito difícil, assim, de depressão, e ela está consultando com psicóloga, psiquiatra, uhum. e aí, quando ela levantou da mesa, Uhum. Buraca, disse mim assim eu quero fazer o tratamento contigo, porque eu senti uma coisa muito boa contigo, Uau. eu vou dar continuidade, eu fiquei muito feliz, lá certo tem uma coisa tão boa, assim, que tem uma, uma energia boa, né, então eu fiquei muito feliz com isso, porque uh, todas elas adoraram, todas elas assim, ficaram uhum. encantadas, né, e com certeza, elas vão marcar. <risos> e, uh, eu estou sentindo reflexividade no meu irmão, que tem refluxo. Um e já faz, assim, eu já fiquei nele né, quatro sessões. E ele tem notado a diferença, ele está conseguindo dormir melhor, ele não está tendo tanto isso, né? está trabalhando no ponto da ponto do pescoço, né, do sistema digestivo. Foi. E hoje... E, né, assim, eu já vou deixar pago mais, então, para as próximas, né? Eu já fico tá, tá garantido. Digo, não, tudo bem. Bom. Daí estou assim, um poucos, né? tô tendo bastante já. Meus pais estão amando, estou assim, se sentindo muito bem, né? Uhum. Muito gratificante, né? Que legal, que legal. E é bacana você comentar que os seus pais estão gostando. Porque o pai gosta de forma dobrada, né? É. Por quê? Porque ele, eu... sente, ele sente o alívio, né? Pô, gostei uhum. porque estou tô bem. E gosta também porque vê o seu filho, vê a sua filha fazendo algo que, poxa, que é algo bacana, vê a sua Sim. realização. Ele começa a prospectar que o filho vai se dar bem na profissão. E é isso Exato. que o pai, o pai e a mãe querem do seu filho, que se dê bem, né? nas suas relações. Parabéns. Ele conta os dias para mim lá e como ele tem 87 anos, ele diz aí, ela tem as mãos de fada, ela tem as mãos mágicas <risos> e, e é tão bom também para gente, né, poder cuidar dos nossos pais, né, uhum. e a gente cuidada por eles, né, e depois chega uma certa idade que a gente tem que cuidar deles, né. Sim. Então eu quero agradecer para o né? por todo o carinho do senhor, da Vilma de toda a equipe, assim, né? Uhum. E essa turma maravilhosa, realmente, a gente troca muita figurinha, né? E que foi muito gratificante o curso, assim, e depois eu quero fazer o das dores emocionais, né? Com uhum. certeza. Talvez o ano que vem, esse ano ainda não vai dar, mas Tranquilo. ano que vem, Continua é. com a gente aí, na hora que der certo. Então tá. Muito obrigada. Você. Nada, obrigada a você pelo carinho. E deixa eu comentar uma coisa aqui que eu tô para falar sobre cortesia, hum, né? Hum. Ah, quem lembrou que hoje é um dia muito especial para dar cortesia? Eu lembrei eu do cliente. Do cliente. Hoje? Hoje é o dia do quê? Do, cliente. Cliente. do cliente. cliente. Quem criou uma campanha para o dia do cliente? Eu não. Eu criei. Eu. Tá e vendo? fui presenteada. Isso, é legal. Parabéns. Então fica a dica para você Eu sabia que existia isso, hein? Isso, ótimo. Nossa, eu fui até presenteada. Ótimo, <risos> parabéns. Então é isso. Então, pessoal, olho no calendário. para lá no calendário, depois aqui da aula, tá? Datas comemorativas, aí você hum. vai encontrar as datas, opa, poxa, perdi essa data. Mas tem o dia do cliente, mas eu posso criar a semana do cliente, né? Eu posso inventar, posso fazer um algo diferente. Hoje é quarta-feira, não é? Hoje é quarta? Hoje é quarta. Então, Demais. pessoal, pela, coloca lá no Instagram de vocês para amanhã, em comemoração ao dia do cliente, que foi ontem, né? Vou dar para vocês aí, Wosse, em comemoração à semana do cliente, né? Não tem a semana ali da mulher? Tem a semana da mulher? Semana do cliente, cortesia para vocês aí. É, e tem... a gente vai ter outubro um rosa agora, né? Também dá para fazer alguma Isso, coisa. Isso, outubro rosa, né? É. E assim vai. Então, olha no calendário, datas comemorativas. Sim. Entendeu? Aproveita o oba-oba do momento e. Uou, cortesia. Exato, é verdade. Vou passar agora. Tudo bem, Helena? Posso? Tudo bem, claro, sim. Posso passar para outra? Posso. Obrigada. Obrigada. Agora, na sequência aqui, está a Irondina. Oi, Irondina, boa noite. Boa noite, professor. Tudo jóia? Jóia, que diga bom. lá. Que bom. É, e ontem eu recebi o um mapa. Estou muito feliz de ter que recebido o um mapa. Dois mapas e um acampadouros, eu estava tão ansioso que eles não chegavam. É, que bom que chegou. O Ai. serviço dos Correios, né? Está passando por alguns problemas a nível nacional, né? E não é... Ele hoje não é aquele, toda aquela eficiência que ele já foi no passado. A gente espera que ele volte a ser, né? É, é. O orgulho do nosso Correio. Mas que bom que chegou. Que bom, fico muito feliz. Demorou, mas chegou. Eu quero falar para o senhor também que sábado eu fiz uma cortesia. Hum. Uma cliente que eu fiz online, professor, da lá em Minas. Uau! Conta para mim como foi. É. Olha, foi bom, né? Só que diz ela que ela estava sentindo muita dor de cabeça, que não aliviou tudo. É. Mas falei, mas sentiu melhor? Ficou mais tranquila? Diz ela que Sim. Não, de 1 a 10, quanto que ela melhorou, Virondina? Ah, um 6 por aí. Isso. Então, quando for fazer de novo, seja online ou seja presencial, faça a avaliação no final, para você ter um histórico do atendimento, tá bom? Parabéns. Você conseguiu enxergar um potencial eu fazer para ela, né, explicar para ela o que que ela tinha que fazer? Hum eu também melhorei um pouco, porque eu sinto muita dor de cabeça, deu quando eu caí umas duas vezes, bati a cabeça no banheiro, então eu me machuquei, né? Então uhum. meu cérebro, a dor de cabeça, ele dói. Uhum. E depois de sábado pra cá, eu não tomei meu remédio mais. É? Por que não? Porque eu sinto assim, que dá uma dorzinha, mas já tá bem pouquinho, sabe? Que ela foi, eu fui falando para ela e fui fazendo em mim, né? Ah, tá vendo a transformação de você tem que melhorar né professor cada cara que passa difícil né e isso porque porque você vai tomando consciência de você você já é você já não é mais uma sabe um barquinho feito malandro que vai do lado que o vento bate Aham. Você tem que aproveitar o vento para eu ir para onde eu quero e não é para onde o vento tá me levando então Aham. é isso é, é a sua transformação é o seu campo de batalha e eu queria, eu queria que você pensasse, você conseguiu enxergar o tamanho do potencial da terapia online? Ah, é, é, parece que dá mais emoção do que a <risos> Quantas pessoas tem no país que você pode atender? Nossa, Isso. muitas. O que, que você precisou, o que, que você gastou para fazer terapia online? A, a fala, o telefone. Hum. E o... o tempo. Então, a fala você tem. O telefone você tem, a internet você já paga. Sim. O que você gastou para fazer essa terapia online? Não, praticamente nada, né? Nada, porque são custos que você já paga. Não dá nem... Ela usou o creme, mas foi o creme dela, né? Nem meu não era. Entendeu? Nem o creme você usou. o pé dela mesmo, não precisa... Nem, foi, nem limpar. Pode, mãos... Né? Vocês conseguem, ó... Vocês conseguem entender isso? O potencial que vocês têm? Fazer a terapia é online para qualquer pessoa, em qualquer canto desse país ou do mundo? É verdade. E quanto que gasta? Não gasta nada. A inter... oh, o celular está aqui, é tá aqui, a internet eu já pago. É, é colocar não. o celular aqui e conversar com a pessoa, do jeito que eu estou conversando aqui. Aí ah, eu fui conversando e virei a câmera. Onde eu pegar no meu pé, tu pega no teu. E vamos lá. Aí fica um tempo, se doer, fica um pouquinho mais. E assim, vamos lá. E foi aquele lugar que não doía. Eu falei, não, dá um pouquinho aí depois vai para o outro. Aí onde que doía? Eu falei, agora você aguarda. Vai ficando, vai ficando. Quanto, aí, daí já quanto tá que, que dá para cobrar em rondina Quanto que ah. dá para cobrar numa uma terapia online? ah Eu nem sei, professor, porque eu não cobrei. Né? Essa foi... <risos> foi... Sabe Até quantas agora... terapias online eu fiz ah. para validar? Para validar que realmente dá resultado, ah. eu fiz mais de 100 terapias online gratuitas. E esse é um Oi. vídeo que está no YouTube. Eu dando um, um respaldo, dando uma resposta para o pessoal o resultado da terapia online. Procura lá no YouTube resultado das terapias online. Porque ah, eu, eu assim. fiz esse estudo, porque eu queria saber quando eu fiz isso, tem aí uns três anos já, eu queria mesmo saber se dava resultado, porque foi quando começou o pessoal a fazer terapia online, muita gente falava que não dava resultado, outras falavam que dava resultado. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o meu laboratório, eu vou fazer o meu estudo, eu vou ter a minha resposta. Então, eu comecei a terapia online. Eu fazia sete, oito por dia. E hoje eu atendo online, né? Hoje eu atendo online. Inclusive, eu não sei se ela está aqui, mas ela estava no começo, a luz. Um abraço tava... que o senhor fez, eu até apliquei em mim, que o senhor fazia é, com o rodo, lembra? Le... Olha, só, <risos> o rodo. Ah, fez demais, professor. Aí eu lembrei, eu digo, já que não tem bolinha, eu acho que um sábado de milho aqui dá certo. Oxe, fiz também, dá e certo. Quem já viu a terapia feita com o rodo? Rodinho mesmo, quem já viu? Renan. Eu... Não, eu não... não professor, Mas eu já não tem. A é terapia para quem vi. é acamado é dica para quem é acamado. Ah, não consigo pegar no meu pé. Pisa em cima do rodo e vai forçando o seu pé nos pontos reflexos. Legal. Ó, tô sentado aqui na minha cadeira. Quem tá sentado na cadeira aí, ó? Não, eu tô no pacurite. Não, tá não tem o pé da cadeira? Tem o pé da cadeira, é. não tem? Vai lá na ah, minha eu até procurei pé. o pé da cadeira. Ah, Ó, ó vou forçar é. o meu plexo solar. Tô no plexo solar. Ó, vou massagear a minha coluna. Estou massageando minha coluna no pé da cadeira. Então, dá para fazer massagem assistindo televisão? Dá. Dá, dá para fazer massagem assistindo Netflix? Também dá. Ai, você não conhece ainda. Professor, mas se vai esfregando assim, já, já, já ajuda? Já. É. Porque eu, eu, eu sempre achei que fosse que onde dói, fica ali pressionando um pouco. Sim. até o ponto fluir né Sim. E, e aí dá resultado eu achei que se fosse Sim. só fazer a, o estímulo assim esfregando não mas dá resultado você vai com jeito você pode pegar um dedo um pé no em cima do outro né eu tô para gravar É que eu, eu tô sem tempo para fazer mas eu, eu fiz outro dia eu coloquei no YouTube é você pegar um, um pé seu massagear o outro. Coloca o seu dedão oh, então eu debaixo do de Eu fiz também. Essa Coloca o é. seu dedão debaixo do de de Coloca um dedo assim, ó. Um dedo assim, para esfregar um no outro. Você tá fazendo a sua cervical alta. Pega um pé seu e um pé assim, ó. Você tá massageando a coluna. Ah. A metodologia do professor Roberto, ela é simples. Ela é prática, ela é objetiva. Simples. Tá, mas se você pega mais pontos, porque diz que tem que ser ponto por ponto para o cérebro Nilva, entender. Nilva, Nilva, apaga isso da sua cabeça. Tá. Simples, prático e objetivo. Ah, o ideal é fazer assim, assim, assim. Esse é o ideal. E se eu não tenho o ideal, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer. E aquilo que Antes eu posso fazer, feito do que perfeito. Isso, Aquilo que eu posso fazer dá resultado. Ah, vai, não vai dar resultado 100%. Ah, mas pode dar 90%. Pode dar 80%. O importante é que dê resultado. O importante é que dê resultado. Então, uma pessoa acamada, eu quero gravar até para ajudar essas pessoas que estão acamadas. Para ela saber fazer. Esfrega um dedo no outro aí, ó. Eu estive fazendo essa dica e teve gente que levantou da cama. ba Estava lá, entravada na cama. foi lá, começou a esfregar os dedinhos lá um no outro, tal, tal, tal. Esfregou, esfregou, tal, tal, tal. Daqui a pouco, estava sentava de pé. Ou seja, terapia online. Para quem quer fazer, se desenvolva, treina. Quem quiser fazer terapia online comigo, 130 reais. Já vendi meu peixe aqui. Não, professora, eu vou querer ir ao vivo. Isso, ao vivo é 150. Não tem problema, eu vou ir em Sorocaba. É assim, tô... Ó, Vai, uma coisa, tô... dentro dos quatro erros nossa, da aula, tô... semana passada, nossa, eu fiz a, a, o vídeo dos, de quatro erros que os terapeutas cometem. Um dos erros é não falar o seu preço, é não falar o seu valor. Ah, eu fico com vergonhazinha, parece que estou pedindo esmola se eu falar o valor. Ah, não vou falar que é tanto, eu vou falar que é a metade, porque eu estou começando. Não façam isso. Ah, estou cobrando isso porque eu estou começando. Para de falar isso. Quem está falando isso pode parar. Mas, professor. Eu tenho professor, dificuldade para cobrar. E outra coisa que eu tenho dificuldade oh. também é na hora do relógio. Tá? Então vamos Bem... lá. Maria Socorro, qual é o valor da sua terapia? 60. Então, vou perguntar para você. Maria, você me atendeu tal. Maria, quanto que eu te pago? 60. É, não é para fazer assim, não é para fazer assim. Maria, qual que é o. Não, que professor. Maria. Nessa hora Maria, aí é que. Eu... Maria. <risos> Maria, você acabou de fazer a terapia para mim. Maria, quanto que é a terapia? É 60, mas ainda fica. Agora, parou, parou de novo, de novo. De novo. Maria, acabou a terapia, adorei, coisa e tal. Maria, quanto que é a terapia? É 60, professor. Ai, meu coração tá doendo. Não, parou, de novo. <risos> eu sou que nem ela, eu tenho pena de cobrar as pessoas, não, então eu quero fazer Vilma, tudo de graça. Agora é com você, Vilma. Quanto você cobra não, a sua atenção? Deus. Eu nunca cobrei nada. Quanto você vai cobrar? Eu pensei em 40, né, para começar, 40. mas... Marinha, uh, Vilma, eu de fazer a terapia em você, eu esqueci de perguntar quanto custa, né? Já tive, uh -huh. já tive cliente assim, que vem, não pergunta, coisa e tal. Vilma, quanto, que é, quanto é a terapia? 40. Ah. Ai, que medo de falar 40, Vilma. É verdade. Terapia? É verdade, professora, eu quanto, sou assim. Vilma, pode... Vilma, Oi. quanto que é a terapia? 40. 40. Bem, Quarenta. É bem forte. Vi, 40. Vil, 40. 40. Vilma, como é que eu posso te pagar? Claro ah, isso, eu não, eu não PIX. Isso. Então vamos treinando. Como, como que eu pago? Você pode pagar com dinheiro, obviamente. Eu tenho, ou você ou tem o um cartão, se você quiser fazer um Pix, cara de paisagem. Pode fazer um A minha terapia. Oi? A minha terapia? se é. me pergunta, faça a mesma pergunta para mim? Quanto tá. que é a sua terapia, Dona Vilma? A minha terapia é 120, vamos aproveitar e fechar um pacote? Ah, tá, mas já tá. <risos> não tem desconto, Dona Vilma. Gente, tem pacote, que vender pacote também. Eu eu, já falo assim, eu falo assim, ó, Vilma. É, é 60 reais, mas se fechar o pacote, 50. E... Ah, eu Sim. também faço isso. Fiz igual a você, viu? Me fechei e... pacote com R$10,00 reais de desconto. E... Eu já também. Já fechei vários pacotes. E ó, cara é de paisagem, aí. você dá o preço ah, para o cliente, não... ó, você dá o preço para o cliente e cara de paisagem. <risos> <risos> eu, <não prestou. risos> eu queria fazer um comentário aqui que eu acho interessante. Diga. É, o senhor até falou que grávida é uma dos que o senhor não indica para fazer massagem, né? Uhum. Mas essa, essa semana eu estou com uma sobrinha, ela tá, minha cliente, né? No caso. Ela está grávida, mas estava com muita dor de cabeça. Eu falei assim, Laura, eu não posso fazer no, no, em outros pontos, mas na cabeça eu acho que eu posso fazer. Então, coloque os seus pezinhos aqui. Não demorou 10 minutos, professor. Ela falou sentia assim, tia, que dor horrível que eu estava sentindo e acabou tudo, tudo. Eu falei assim, ah não, tem que falar para o professor, porque eu achei assim muito interessante, eu fiz só o ponto da cabeça, né? E falei assim, não, vou ter que falar com o professor, porque se ele falar que não pode, eu não vou fazer mais, né? Mas deu muito resultado. É, ontem também eu fiz uma outra cortesia. A moça chegou com muitas, muitas, muitas dores. E aí ela falou assim, ô oh, Shirley, é, mexer numa perna, massageando a outra perna já, Sara, eu falei assim, oh, querida, eu ainda não tenho esse conhecimento, pois estou começando, mas... É, Pode ter relação sim, por quê? Ela falou assim: não, porque você fazendo massagem nesse pé aí, fez, é, totalmente saiu a dor que eu estava sentindo nessa perna de cá. É aí eu falei é, assim: pois é, esses conhecimentos eu só vou ter na prática, né? Porque eu estou aprendendo batalha. É, é, batalha. só na, no campo de batalha, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre contraindicação, sobre gestante. Uhum. Eu, eu, eu tenho lá, nós colocamos a questão da contraindicação para o gestante. Quem for fazer, o ônus e o bônus é seu. Uhum. Tá? Quem for se aventurar a fazer, todo o ônus e todo o bônus é de quem está fazendo. E eu Entendi. tenho no curso a questão da contraindicação. Ah, mas eu já ouvi dizer que é até indicado para fazer. Já ouvi dizer. Mas só o ponto da cabeça, professor? Não, eu vou de novo, porque eu não estou do lado de cada um, de cada uma de vocês, para estar tá ali vendo pontualmente o que está sendo feito. Então, uhum. todo ônus e todo bônus é de quem está fazendo. Entendi. ela que eu não podia mexer em outros pontos, mas como era muita dor de cabeça, eu mexi só nos dedos da cabeça, né? onde que é, reflete a, a, as dores de cabeça. Uhum. Ah. Então, e se, e se é, é por ela estar grávida, ela tivesse com uma pressão alta e você mexesse na cabeça, isso não poderia complicar? Isso aí eu não, não sei, não então. sei. Eu, por isso, é por isso que eu, tô, eu, eu quis perguntar para o professor, sabe, entendeu? Mas eu sei que na hora, assim, foi, foi rápido, não, não demorou muito. Ela falou assim, nossa, tia, isso é mágica? Passou Sim. a dor de cabeça, não estou sentindo mais nada. Então, é isso que a gente... Mas aí, agora, com essa observação aí, Vilma, eu vou, né? E a senhora me explicou. Eu poderia... Um... Não sei se ela está no final da gravidez. No mas início. Mas pode ter. Pode, então. Tem vários fatores. A, a, gente, a gente aconselha não fazer, sabe? Porque claro. ela tem uma outra vida dentro dela. E é muito... O organismo, ele passa por muitas transformações quando a mulher está uhum. grávida, está gerando uma criança. Uhum. E a gente, às vezes, não consegue entender o porquê que, de repente, ela poderia estar com uma dor de cabeça. Pode ser Sim. N fatores. Então, às vezes, correr esse risco, eu eu não correria. Tá bom. Eu vou, eu não vou fazer mais. Eu perguntei justamente, né, que eu falei assim, eu vou, eu vou comentar para o professor, <risos> talvez eu cometi um erro, né, para não cometer mais. Porque eu achei assim, mexendo só na cabeça, mas eu nem lembrei da pressão. É o campo de batalha, né? É o campo de é. batalha. Então, por isso que a gente comenta, é, fale com o, o médico, né? o, o obstetra, né? o médico dela, o ginecologista, né? o médico que acompanha ela, o que ele acha, se ele recomenda, se não, né? para que possa ou fazer ou não fazer, vai depender da, da opinião médica, né? mas eu tenho as minhas reservas quanto a isso, eu tenho as minhas reservas quanto a isso. Você quer perguntar alguma coisa, Nilva? Você já comentou? Sim. Diga. Sim, uh, é o seguinte, uh, tem uma vovozinha que ela teve um AVC, hum. ela tem 80 e poucos anos, ela é, mas ela, não foi aquele grave, mas ela ficou sem poder andar... E atingiu os membros superiores e inferiores, mas segura o um resto ela tá bem. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Eu ABC, né? Olha como que é a situação. Eu quero que vocês tenham postura de terapeuta. Não, não ela sei. teve o ABC, segura, mas segura. eu não fiz nela. Segura, segura um pouquinho. Você falou, não foi aquele grave. Segundo, ele, segundo o doutor falou. Você o médico fala. dela falou. Então, é muita cautela, sabe? Muita cautela. Muita cautela. Muita cautela. Porque é aquilo que havia uma, a minha esposa falou no começo. Né? Tem a ficha terapêutica, que a gente vai estar atualizada agora no novo, na nova apostila, e a gente sugere que use, né? É do crivo de cada um usar ou não, né? Mas sugiro que use. E o cliente tem que chamegar no final, assinar. Sim, mas Sim. Eu, eu só eu não fiz nela, uhum. não fiz nada. Mas assim é justo eu ir perguntar como não foi o grave, como eles disseram que segundo o diagnóstico do médico, né? Uhum. Nada que está saindo da minha boca foi do conforme o médico disse. Uhum. E eu o que que o senhor me diz? Eu poderia aplicar nela? Ou não? Ou melhor, não. Campo de batalha meu disse que as luzes estão aí, ó. Piscando. Estão piscando, piscando. Todo ônus, todo bônus, você vai colher disso. Se tiver é tudo certo, beleza. Deu errado. Porque ela, ela já tem uma fisioterapeuta que está fazendo, né? As fisioterapias. Uhum. E isso foi o médico que indicou. Você onde você se encaixa, se Enfim, é, é o campo de batalha. Tem coisa que é o dia a dia que vai dar para você. Tá. Segurança de você fazer. Porque um... ela, a, a a cuidadora dela, que é que vive junto, né? É filha dela. Hum. Ela até me pediu, mas eu disse eu não vou meter mão. Eu vou falar com o professor. Hum. E eu vou, então, professor, se eu dissesse assim para ela perguntar para o médico dela? É, seria o um indicado, né? Ver o que, que o médico recomenda, se o médico recomenda, se ele pode fazer uma cartinha recomendando e tal. Prescrever. Prescrever. Prescrever? Isso. Né? Tá, e outro assunto que eu queria esclarecer, que foi aquele de ontem, que, que, daquela que tem no ureter, a bolinha aquela, hum. que eu fiz a pergunta e que o senhor disse que precisava ver melhor, mas não aparece, uhum. só se... É, e ela sente dor naquela bolinha. No ureter, ureter sei lá como é que uhum. chama um certo e, e eu, porque da, do, do rim, eu fui descendo e ela disse, ai, ai, que dor, né? E lá ela tem aquela bolinha. Uhum. Daí, quando eu apertei em cima, ela disse... Sabe que a outra vez eu não te falei, mas eu tinha sentido, mas achei que era um... alguma coisa do pé, né? Uhum. E anatomia do pé mesmo. Mas aí eu senti direitinho e é uma bolinha. Uma ponta de um dedinho mínimo, assim. E aí ela, ela disse, dói. Mas ela disse, tu mexeste da outra vez e ela já diminuiu. Então, é uma, uma série de Que idade que tem essa cliente? 60 anos. Né? A gente já está aí, num, né? começando a ficar pensativa a questão da idade. Né? Então, muita cautela, quanto menos mais, observe os resultados... Melhorou? Quanto melhorou? Faça avaliação, sabe? para trabalhar na, na zona de segurança, tá bom? Tá, e o senhor acha que então eu não devo pressionar ali? Ah, eu acho que não, né? Tá. Acho que porque não. Porque ela até me mandou, quando eu senti, ela me mandou apertar ali, porque ela disse que diminuiu da outra vez que eu passei. Ah, Nilva, Nilva. Oi? Quem, Oi? É, o quem é o terapeuta? É você ou ela? Quem é que sabe o que faz? É você ou ela? Quem tem que ter a consciência e precaução sou eu. Isso. Quem é o profissional? Você ou ela? Eu. Isso. Então, com o seu jeitinho delicado, educado, etc. e tal, se for necessário, você precisa explicar para ela que você está trabalhando em cima de uma técnica. Tá. E a técnica diz para eu fazer dessa forma. Ou Beleza. seja, em outras palavras, você está dizendo... ó. Quem manda aqui? Fica sou eu. na tua, profissional aqui e sou eu. Tem jeito e jeito de falar. Você pode falar metendo os pés no peito dela ou falar delicadamente. Eu, a minha sugestão Sim. é falar delicadamente. Com eu certeza. Isso com uma técnica e a gente precisa trabalhar dessa forma. Com cautela, né? Meninas, eu vou dar uma acelerada aqui para a gente poder Tá, Eu só tá quero bom? agradecer que eu gostei muito e quero agradecer muito a toda a equipe de vocês e aos colegas aqui, que foram muito legais. Bom, deixa eu passar aqui para... Só para me agradecer também, porque na hora que eu estava falando caiu... Eu quero agradecer ao senhor, né, Deus abençoa muito sua vida, a vida da sua esposa Vilma, a do João Paulo, que tem sido assim, uma mão na roda para todas nós, não né? uhum. E um beijo a todas as colegas e colegas aí, Deus abençoe muito, viu? Amém. Um amei. Obrigada, igualmente. Viu, Vilma, Deus abençoa. Viu? Que que obrigada, abençoa. querida, obrigada.